E aí galera do canal, aqui é o Zubit, a gente tá com mais um vídeo hoje E eu coloquei 15 reais de cash aqui vou explicar pra vocês rapidinho o que vocês podem gastar E hoje a gente, eu trouxe um inscrito junto pra poder comentar o que ele, que ele tinha errado Ele viu um meus vídeos e conseguiu se recuperar Quer, quer dar pra eu explicar como que foi, o que melhorou aí? Então no caso cara, o que aconteceu... Mas por falta até de conhecimento sobre como que poderia fazer para upar a, a, as gemas que ficam nos lotes dos itens, eu não sabia a questão de sempre utilizar pelo menos um sangue para deixar ele em verde e até para chegar nos itens perfeitos. E acabei gastando muita luz, muita luz estrelada. No muita luz nos itens sem utilizando sangue ou seja você acaba gastando item à toa e acaba se atrasando muito no no próprio power você vê eu fui fazer isso ontem e basicamente agora eu tô nível 47 com 69k ele tá até 69 no 47 oh, tá com mais é. power que eu então 69 Ah, tu viu? Cravado Aumentou muito, cara A questão do, do da, Das gemas dos itens Dá uma diferença muito brusca no... Mas tua armadura tá, já tá mais 17, né? Tá, tá ah, A minha tá... não tá A minha não tá Então eu vou passar de você um pouco Então eu vou explicar pra uhum. galera aqui, ó Quando você pega o Se cocô Cash, Com 15 reais eu peguei o VIP nível 2 ó. Tá aqui, ó eu Posso receber o VIP nível 0 eu Vou receber Recebeu o VIP 1 um e o... Eita porra. Ai, fiz cagada. VIP 1. Um. Ah não, eu recebi sim. Você pode, com 15 reais, você pega VIP nível 2. Então, aí você vem com as caixinhas. Conforme você vai colocando mensal, se você colocar cash todo mês, você ganha ganhar essa caixinha aqui. Cadê? Tem uma recompensa mensal que você ganha. Vou isso aqui também. Só não sei onde que você acha, mas esse é que você recebe. Então, no VIP vou ter, ter uns negócios aqui, ó. Vou ter, poder abrir uma, uma zen, a hora onde eu quiser. Meu banco, ó. Isso vai ajudar bastante. Vou poder aprimorar meus itens de onde eu quiser também, ó. Também que isso aqui vai dar uma ajuda muito grande. E. cadê o. Nossa. Poder clarejar os itens também. Que é fazer isso aqui, ó. Isso aqui já tem. Então, vai ajudar bastante isso aqui. Um VIP é um ou ajuda, ganha umas recompensa de ar, algumas coisinhas besta. Ah, eu, com 15 reais que eu posso fazer com cash. Eu vou comprar esse pacote do frenesi do lobo. Ele é. Free, free, free, free, free. Cara, ele vai te dar muito mais coisa do que tu ia gastar. Tipo, olha, ele vai me dá 36 sangue de bronze, sem fragmento de bronze, sem fragmentos de prata, 20 almas laranja, 20 livros de oráculo de Atena, sem poeira estelar, sem areia estelar, sem luz espiritual, é, 200 luz espiritual, sem sangue demoníaco e duas autorizações de bronze, que você usa isso no nível 50. Então, tipo, com 15 reais, eu ganho muita coisa. Tipo, não vai dar uma distância tão grande de quem não, de quem não coloca, mas já é uma ajuda para corrigir os erros. Acho que... Esse sem cash, você, podia, você pode comprar o quê? Deixa eu olhar. Pode comprar mais sangue, que vai ajudar também, que mais... Pode ajudar vocês... Cílios... sem sei que dá pra comprar... Esse aqui é pra trocar o sexo, quem quiser é com cash. 10 é, estrelinhas, tá barato, né? É, cara, com esse sem cache, sem, sem estrelinha, você não pode fazer, consegue fazer muita coisa. Não tem muito o que fazer com esse... Consegue aumentar o Certo, você, é, você pode gastar em sangue, que eu acho que é o que mais vale a pena nesse caso. Então, esse aqui foi mais um vídeo rápido, só pra explicar que o cache te ajuda muito nas coisas. Ó, vou até abrir as caixinhas aqui. E ó... Tô com 100 pedrinhas, ó, muita coisa aqui. Isso essas... vai me dá uma ajuda tremenda. Ah, e eu, quando você coloca o cash, qualquer contigo que você colocar, você vai ganhar esses, uns itens lá que eu te mostrei aqui, ó. É, primeira compra, Essa luva aqui, era meio, meio pouco, ó. Tá de 1.500, uma luva que vai dar muito mais power. Ah, por que não tá transferindo as pedras? Eu vou vir aqui, ó, armazém, ó. A galera que não tá conseguindo transferir alteração do item coloca a luva aqui não passa Acho que tá passando estranho gente outro vai descobrir isso aqui depois de falo para vocês então o vídeo foi isso aqui só com os se inscreva no canal compartilhe e